Tem coisa feia aí e duas possíveis armadilhas que eu estou enxergando aqui para o Bitcoin. Uma pequena armadilha e uma grande armadilha que eu quero comentar para você aqui na análise de hoje. Então. Vamos dar uma olhada. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, já deixa aquele like para apoiar, se inscreva, ative as notificações e participe também nas comunidades. Todos os links aqui abaixo na descrição. Então, garas, não se esqueça também que a Prime está apoiando o meu canal. Vou deixar o link aqui abaixo para você criar sua conta muito rápido. Tem uma interface muito bacana, Copy Trade na corretora também, tá? Você pode copiar os melhores trades do mercado, muito bacana também. E tem taxas muito baratas também. Então, tá? você pode operar criptomoedas, índices, commodities tudo usando sua margem em Bitcoin. Aí tá? você ganha 7% de bônus de depósito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição, qualquer dificuldade pode falar comigo aí que eu posso ajudar você. Tá bom? Então, caras, vamos dar uma olhada aqui, Bitcoin está me preocupando aqui agora, o que, que eu vou fazer em relação a essa operação aqui que... Estava muito bem, né, mas estou agora cogitando fechar essa operação aqui da Primebit, tá? Ontem estava com um PNL bem bacana, mas, cara, está me preocupando bastante aqui agora em algumas coisas aqui no Bitcoin que eu vou comentar para você, tá bom? A ah, sp aqui tá mostrando um pouquinho de força nesse momento, tá? mas está a próxima região de resistência que eu estou de olho aqui agora nesse momento, né, essa região aqui próxima de, de 618. essa região que eu estou de olho aqui agora é a região dos 3.990 pontos, quase 4.000 pontos aqui para a SP500, né? estamos formando essa divergência bullish aqui para a SP500, né? mas na minha opinião tem esse risco todo aqui de atestar essa região mais abaixo, fazer uma armadilha aqui nessa região dos 3.800 pontos, tá, não gostei muito desses candles aqui agora, não deixou umas sombras muito grandes aqui, tá, então... É, enfim, pessoal, sp pequenos é um pouquinho ah, imprevisível aqui de poder entender o que está acontecendo, mas por enquanto aqui ela está dando uma, essa subida né? e eu estou avaliando aqui de fechar a posição do Bitcoin, vou mostrar para vocês aqui aonde aí, ah, nesse momento, porque a gente pode ter aqui mais uma derrapadinha, na minha opinião, antes de definir aqui as coisas, tá? mas obviamente essa divergência aqui do, da, da SP100 aqui no, no 4 horas, ela é muito importante, eu comentei para vocês, que quando a gente tem essas divergências aqui grandes assim, ó, a gente pode ter então um bom respiro para esse pequeno eu acredito que sim a gente possa uh, buscar testar aqui ainda pegando fibonacci estopo aqui é fundo que ela formar, né? não sei aonde vai ser esse fundo aqui para mim esse fundo pode até inclusive buscar essa região de 3.800 né inclusive seria interessante buscar aqui a região de 68 aqui nessa faixa dos 4.080 pontos tá mas por enquanto para mim aqui esse pequeno só poderia então pegar essas regiões fibonacci aqui até a região dos 4.100 pontos aqui, ela poderia voltar a, a corrigir tá mas não estou esperando de forma nenhuma as pequenos fazer aqui um pivô aqui romper essa região dos 4200 pontos quero deixar claro para vocês que não estou esperando isso tá se o mercado fizer isso aqui vai me surpreender bastante daí eu vou realmente ficar extremamente surpreso e e vou desacreditar em tudo que eu acredito aí que eu venho acreditando aí nos últimos dois meses praticamente tá pessoal eu acho que a situação tá bem crítica, e a gente tá caminhando pra uma crise aí sem precedentes, na minha opinião. Pior lá que de tudo 2008. Aliás, é, nos últimos dois, três dias eu assisti aí o seriado do Madoff na, na Netflix. É muito legal, cara. Eu conselho vocês a assistirem o seriado do Madoff. Mostra a crise de 2008 lá como foi, junto com o contexto do Madoff e tal. Pô, muito legal. Eu curti assistir o seriado aí. Se vocês tiverem outros seriados interessantes aí que falam sobre mercado, trading, comente aí abaixo também. Agradeceria muito vocês. Quero assistir mais coisas no final de semana. Então, aqui, esse pequeno testando essa região de resistência, cara. Estou realmente interessado em finalizar essa, essa região, essa esse trade o Bitcoin. Tá? Talvez finalize aqui durante a gravação desse vídeo. Vamos ver. A, a DXY que está numa, numa região, então... É, também aqui agora, na minha opinião, de, de certa, uma certa resistência aqui agora, né? Vamos ver se ela consegue, consegue rompê-la. O DXY nem buscou aqui a região de Fibonacci, nem ia testar a região de 132, na minha opinião, tá? Então, é, esse é um ponto positivo aqui para a SP500, mas está um pouquinho difícil de prever o que o DXY vai fazer, tá? Na minha opinião, ele corrigiu muito pouco. Né? Então, mas a minha expectativa é ver sim em algum momento aqui o DXY voltar a testar essa casa aqui dos 109, 110 pontos, tá caras. Essa aqui é a, é a visão que eu tenho para o DXY. Eu comentei para vocês que, porque eu acredito nisso. Né? Essa região aqui, olhando desse topo fundo para mim é região aqui de 618, né e também a gente tem uma projeção dessa desse dessa possível é, xícara aqui que tá fazendo, né? Seria mais ou menos isso aqui, tá? fazendo sendo conservador, então essa xícara poder levar aqui o, o a, a dechisipson voltar a testar essas casas aqui acima, tá bom? Então para mim é o que eu tô imaginando, depois a gente vai poder definir para onde vai o Y né? Mas é, eu acho que vai ser um pouquinho difícil Y romper a casa aqui dos também dos 114, tá? Acho que um pouquinho complicado aqui de, de romper esses topos. Mas vamos falar aqui então do Bitcoin, que é para isso que vocês estão aqui, eu acredito. Né? Então vamos olhar aqui o que está acontecendo com o nosso danado do Bitcoin. É, caras, então é o seguinte, ó Bitcoin formando essa bandeirinha aqui de baixa, né, importante nesse canalzinho que eu estou desenhando aqui agora. Eu comentei para vocês na última, nas últimas análises que tem esses alvos aqui próximo da região de, de, de, de dos 21.800 dólares, 22 mil dólares, né? Então tem esse topinho duplo nessa região aqui, tá? Então você pode também medir aí o alvo. Ou uh, também aqui dessa bandeira de baixa, se você pegar aqui toda essa, toda essa pernadinha que ela fez aqui, também seria a projeção desse possível rompimento aqui, seria a região aqui próxima dos 21.800, 22.000 dólares, eu ia testar esse, esse fundo anterior aqui, tá? É... Estou bullish com o com Bitcoin até a região aqui dos, dos 25.500 para cima. Estou uh, 25 25 entre 25.500 até a região ali dos 25.800 até, então, até ali nessa região eu vou estar bullish com o Bitcoin. Após isso, caras, para mim aqui acho que vai ter uma grande armadilha nessa região aí, tá? É, já mostrei para vocês por que a gente tem muita liquidez nessa zona aqui do. do... Do high block, né? Então, formando bastante liquidez aqui, está ainda mais amarelo, ou seja, mais, mais liquidez formada aqui nessa região, tá? Na minha opinião, a gente pegaria então a seria aqui esse esse topo dessa dessa rising wedge aqui também, dessa cunha, né? Que tá formando, né? acho que pegar aqui o diário que tá desenhado para mim aqui. Então, seria possivelmente testar esse, esse topinho aqui dessa, dessa dessa cunha. Temos linha de tendência que eu mostrei para vocês também. lá Uh, lá, pegando lá de 2021, a gente tem algumas linhas de tendência formando aqui também nessa zona, vai dar uma certa, uma, uma certa resistência aqui. E é bem possível de fazer isso aqui, caras, porque uh, a ideia do mercado toda é qual que é o objetivo do mercado, né? Como os market makers fazem a maioria das pessoas perderem dinheiro no mercado, né? Deixando as pessoas presas, né? Assim que o, o, os market makers ganham, porque a maioria das pessoas não conseguem fechar uma operação com PNL negativo, tá? É muito raro, é, traders aí que tem, é, de fato, disciplina para conseguir assumir uma perda, logo que a pessoa que é, entende que tá errada, ela consegue assumir a perda. A maioria das pessoas perdem dinheiro porque não conseguem assumir perdas pequenas, tá? Então, você pode notar aí, quando você teve um prejuízo grande, aí você tomou uma, um stop, foi liquidado, geralmente porque você viu que o mercado foi numa direção contrária, você não conseguiu assumir é, um PNL negativo e, e achou que ia voltar no preço e acabou não voltando. Tá? E eu e vou dizer para vocês que isso já aconteceu comigo várias vezes e eu aprendi né, na dor e no sofrimento mesmo. E o mercado, de fato, ele é bastante sádico e o objetivo é aí deixar as pessoas presas em vários pontos para poder... É, poder ganhar dinheiro dos, dos dois lados, né? tanto dos longs e quanto os shorts. Tá? Então, para mim, o Bitcoin pegando essas zonas aqui acima nessa região aqui dos 25.800, por exemplo, é, pode deixar com certeza vários longs aqui é, presos nessa regi região e liquidar também os shorts. Então, por isso que a gente pode ter é uma grande armadilha nessa região próxima dos 25.800, tá? Então, eu tô de olho aqui para poder realizar e ficar de fora do jogo aqui. Eu não vou querer esperar o Bitcoin lá buscar a região dos 28 mil dólares, como muita gente tá tentando aí buscar a região dos 28 30 mil dólares, né? Então, é isso. Obviamente, pessoal, isso aqui é trading, né? Não é minha carteira lá de, de holding, né? Nada. Isso aqui é só operação de trading, tá? Bitcoin é carteira, tá lá, investimento, mas é, tô falando aqui trading, que eu, que eu vou fazer com o meu, com a minha... A... É, banca de trade aqui também, operação nos futuros, tá? Então eu tô aqui por enquanto bullish no Bitcoin. Contudo, a gente pode ter uma armadilha nessa região, e é sobre isso que eu quero falar aqui e focar é, nessa análise aqui que eu acho bem importante, tá? Então, que armadilha aqui é essa, cara? Isso que eu tô de olho aqui. Tá bem perigosa e eu acho que você tem que prestar atenção. Então a gente tem essa bandeira de baixa aqui formando o Bitcoin, né? É... E a gente tem uma zona aqui também, no, no VPVR, também bem interessante aqui. ó Essa região dos... Até a região aqui dos 20, 23 mil dólares, a gente tem um ponto de controle aqui que dá um suporte... E, ao meu ver, aqui no curto prazo, o pessoal tá, ficou bem animado aqui também, a gente pode ver, o Open Inter subiu muito forte nessa queda aqui é, do Bitcoin, então preço caindo com o Open Inter subindo aqui, o pessoal abrindo posições, interessado nesse movimento aqui, tá? Isso aqui são operações uh, né, tanto de long quanto shorts, tá? Mas aqui a gente mostra, inclusive, o Long Short Ratio aqui deu uma subida nessa região, que, que deixa mais arriscado ainda, né? Então, caras, na minha opinião, a gente pode ter adicionado mais liquidez aqui abaixo e o Bitcoin pode fazer a armadilha aqui desse falso rompimento na região dos 23 mil dólares, tá? Esse é o ponto principal aqui e a gente pode ainda, mesmo rompendo essa região dos 23 mil dólares, a gente pode ainda fazer uma divergência bullish aqui, tá? Então é importante vocês ficarem de olho nisso aqui, ó. A gente, mesmo se a gente romper isso aqui para um pouquinho para baixo aqui, fizer esse movimento, ó, a gente pode então ainda a gente pode ter, ainda ter uma divergência bullish aqui no RSI, tá? Então, é importante ficar de olho nisso aqui, a gente acabar fazendo topos descendentes aqui com uh, fundos descendentes, com fundos ascendentes aqui no RSI, tá? Então, essa seria uma grande entrada aqui para o Bitcoin para longs, uh, uh, ao meu ver aqui, tá? Então, para mim, essa região aqui, próximo dos, a partir dos 20, 20, 22.600, aqui, aqui a gente pode ter uma região, porque inclusive tem aqui fundos importantes também nessa zona, né? O Bitcoin pode tentar pegar essa liquidez a galera que está tentando aqui buscar essas entradas né como eu, eu acabei entrando aqui no Bitcoin até mais acima na verdade né um pouquinho mais acima mas abri um eu consegui abrir uh, fiz um preço médio bem mais baixo na verdade porque abri mais pesado uh, nessas regiões aqui próximo dos 23.100 se eu não me engano aqui na, na corretora na verdade essa é a minha ordem que uh, foi aqui na região dos dia é que foi comprado aqui essa essa compra foi feita é 23.260 aqui que foi um Bitcoin, né? Então, aqui na Prime então, comecei a comprar dos 23.500 e foi até a região dos, dos 23.260 aqui, né? Então, é, esse trade que está arriscado, na minha opinião, a gente pode fazer essa armadilha aqui, tá? Então, tem essa questão do, do, do TRD que eu mostrei para vocês. Também a gente pode ver aqui no 12 Horas, na High Block, mostrar para vocês que a gente está formando aqui liquidez nessa região dos 22.975 22 22 e também na região dos 22.500 dólares aqui para o Bitcoin. Tá? Eu estava querendo sair aqui dessa, dessa, desse trade, sair não, mas realizar uma parcial nessa região dos 24.200, não consegui fazer a realização dessa parcial, infelizmente, né? Vamos olhar aqui os sete dias para o Bitcoin. De novo, liquidez nessa região dos 24.200. Então, quem tiver em long aí, acho que é interessante deixar assim, uma, uma, uma ordem, uma parcial aqui nessa zona. E está formando liquidez aqui na região dos 20, até a região dos 22.500 dólares, formando liquidez 22.600, 22 né? Então, isso é importante porque a gente pode sim fazer essa, essa, esse falso rompimento para baixo vai depender, obviamente, como vai romper aqui, tá, caras? Na minha opinião, é bom acompanhar nesse rompimento, se a gente vai ter né, um, um aumento aqui do Open Interest, talvez com uma queda, uma queda do, do, do Long Short Ratio, que o pessoal acreditando que, que a gente vai buscar a região lá dos 22, dos 22 mil dólares para baixo, e a gente pode ver, sim, é, uma armadilha, tá? Então, para mim, Uh, se o Open Interest começar a subir muito, subir muito essa queda, especialmente se o Longshore Deixa começar a cair, a gente pode ter uma armadilha que o pessoal ficar, ficar, ficar preso nessa região aqui abaixo dos 22 mil aí 600 dólares tá bom então tome cuidado aqui pode ser uma boa uma boa uh, uh, estratégia só que obviamente existe um risco né fazer um tentar fazer um trade isso aqui comprar aqui numa, numa região de, de liquidez nessa região é obviamente é um trade bastante arriscado né? na minha opinião tá bom então não quer dizer que isso aqui vai dar certo 100 uh, mas para mim está com muita cara que o Bitcoin pode fazer essa armadilha aqui tá porque esse pequeno você ainda ela pode na minha opinião Cadê o gráfico da SP500? Ela pode ainda voltar a testar aqui essa linha azul aqui mais abaixo, tá bom? Buscando aqui a região dos 3.800 aqui, dando uma corrigida, fazendo... Dando um susto aqui no mercado antes de voltar a subir, tá bom? Tá muito fácil isso aqui, na minha opinião, tá? Então, tá com muita cara aqui que isso aqui, esse movimento aqui não acabou ainda, mas vamos ver, tá? Hoje saiu até um indicadores aqui, uh, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha, foi hoje que saiu o... O uh, pedido iniciais de seguro de desemprego né? saiu dentro aqui praticamente do esperado. Né? Nada demais, não gerou muita volatilidade no mercado. Então, o mercado continua aí né? Nessa, nesse rendezinho ali, sem, sem, sem definir muito. Tá? A gente não tem muita coisa aí para essa semana, não. Vou te dar uma olhadinha aqui que tem. Eu acho que não tem praticamente nada aqui que é muito importante né? no meu, ao meu ver aqui. Né? Então, é, vai estar tá um mercado bem, bem chatinho aí até poder fazer essa definição. mas para mim, aqui tá sem querer fazer tentar né, fazer uma, uma adivinhar aqui que o Bitcoin vai fazer. Eu acho que tá com muita cara aqui de fazer a buscar liquidez nessa região aqui próximo dos 22.600, próximo desses fundos aqui. Ó, o Bitcoin tem ele acabar voltando então a subir aqui com tudo, fazer uma armadilha aqui nessa região. Tá aí, depois, no caso, a minha opinião poderia voltar a subir aqui, né, fazer essa subida buscar lá essa região aqui dos, lá dos 20, 20 próximos dos 26 mil dólares, tá? E daí sim eu vou estar interessado em, uh, no caso, inclusive entrar em posição de short, obviamente eu vou ter que ver, ver se eu consigo ver o, o preço buscando essa região. Tá bom, caras? Então, basicamente isso, essa é armadilha que eu tô de olho aqui agora pro Bitcoin, vamos ver se isso aqui vai tomar forma, né? Uh, também aqui no high, no, no high block aqui, olhando a BitMEX, formou liquidez nessas regiões aqui dos 23.840 e também a região dos 20, 24.340. Então, para mim, região de 24.200 aqui, eu vou tentar fazer compras aí para o Bitcoin nessas, nessas regiões aqui, ó. Próximo dos é, nessa região dos 22.600 dólares. Tentar arriscar nessa nessas regiões aqui é porque não botar um stop aqui abaixo da região aqui dos 22.000. Uh, e 200 porque se começar a perder muito aqui, cara, a gente vai lá para os 22, 22 mil dólares, 21 mil daí fica uma bagunça, a gente pode pegar inclusive todas as liquidez lá abaixo até a região dos 20 mil tá? Então fica um pouco difícil... Mas para mim, essa região dos 22.600 aqui pode ser interessante montar uma posição de long aqui agora, tá? É, não tenho coragem de shortar o Bitcoin aqui, tá? eu acho que nessa região que o Bitcoin tá, apesar dessa bandeira, enfim, é, não tem muita coragem de ficar shortando o Bitcoin aqui agora. Nessa região, para mim, estou de olho mais nessa armadilha aqui, tá? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui também, tava dando uma olhadinha aqui na, nisso aqui. Uh, é, não tem muita, muita... Tinha bastante ordem aqui nessa região, o Bitcoin tá numa lenga-lenga que -lenga. tem, tem que a suporte na região dos 23, tá? Mas essas ordens aqui acabam sendo tiradas também, tá? Então, é importante ficar de olho. Acabou formando uma ordem aqui nos 22.500 também, tá? Interessante, vamos acompanhar aqui. Então, caras, eu acho que mais é isso, né? O uh, King's Fishing aqui também, sem update para vocês, a região dos 24.700, que tem formando liquidez, mas não tô muito, assim, tentando procurar confluência aqui com esse indicador, mas não estou achando muito, tá? Então, para mim, o Bitcoin aqui deu uma uma, uma certa subida, vou estar interessado em fechar essa, essa posição aqui da, da PriceBit, infelizmente, e tentar buscar uma operação, tentar fazer aqui uma, uma operação mais arriscada nesses pontos de liquidez aqui, na né, já um próximo dos 22.600 dólares, tá? Então, quanto mais o preço cair que eu vou tentar entrar, botando stop aqui, vou ter que avaliar, talvez botar um stop a, a, perto aqui dos 22.000, mil uh, 22 dólares, ou então, por que não, né, se, dependendo, se eu conseguir entrar uma, uma compra aqui mais, uh, mais aqui, uh, no caso, mais abaixo, botar um stop mais aqui, mas acho que seria muito pedir demais para o Bitcoin, né? Seria pedir demais botar um stop aqui abaixo, tem liquidez aqui também na região dos 20.800 20. Então, bastante complicado, mas está com cara que está formando essa armadilha aí, tá? Então, preste bastante, bastante atenção, se você está em uma operação de long, tem que ter bolas aí, porque não vai ser fácil. Inclusive, aqui olhando o, o High Block, a gente pode ver que tem, aqui na minha, minha opinião, tem muita liquidez nessa região, próximo dos 23 também, tá, caras Aqui tem umas bolinhas grandes aqui de liquidez, 23 mil dólares, região dos 22.800, então vamos ver, o Bitcoin tem jeito aí de querer buscar essas regiões aqui na minha opinião, tá bom? Então, no mais é isso, espero que você tenha gostado eu sei que ficou um pouco, né uh, um pouco complicada aí a análise, mas fazer o que, cara? Você tem que fazer o bitcoin o mercado, ele é bem complexo mesmo, tá? A gente tomar de, decisões aqui no curtíssimo prazo, o Bitcoin ficou um pouquinho bearish aí, mas eu acho que ainda assim a gente pode buscar essa região próxima dos 25 mil é, 25.500 para cima aí no Bitcoin, mas após isso eu vou estar de fora provavelmente aí, tá? Talvez avaliando de entrar na posição de short. Então é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço!